Olá, eu sou o professor Emílio Júnior, nesta dica de treinamento você vai trabalhar não só o seu bumbum, posterior de coxas, abdômen e ombros, tudo isso com uma única dica, presta atenção, se não é inscrito, inscreva-se, tem que ter a liberação do seu médico. Eu vou utilizar um pezinho, mas se você não tiver peso em casa, você pode sim utilizar uma garrafa PET, vai segurar o peso dessa forma, nas extremidades, isso é muito importante, Então se segura na extremidade e você vai fazer o seguinte os pés paralelos, à largura do seu quadril. Fica assim, vai lá. Ficou? Pés paralelos à largura do seu quadril. O peso vai ficar próximo aqui à linha da sua cintura. Você vai fazer esse movimento. Perna direita vem atrás e cruza. Ela fica assim, cruzou. Quando a perna cruzar, você flexiona, dobra o joelho e gira para o lado oposto do teu tronco. Volta por Posição inicial, perna esquerda cruza atrás da direita e você gira o seu tronco para o lado oposto. A mesma coisa, agora fazendo em movimento um pouco mais rápido. Vamos lá, ó, indo um pouco mais rápido. É normal perder o equilíbrio. Eu estou fazendo aqui bem devagarzinho, então é claro que o meu equilíbrio vai ficar comprometido. Mas se você fizer ó, bem mais rápido, você já não vai perder. Tanto o equilíbrio, e aí você tem a opção de descer bem, fazer bem o afundo. Como tem a opção de não fazer tão a fundo, vai depender da sua condição. Vai até o final desse vídeo porque eu vou dar algumas outras dicas para iniciante, intermediário e avançado. Então iniciante, esse esse exercício é básico para você iniciante. Feito isso, tranquilo. Intermediários e avançado. Como é que você pode fazer isso? Vamos lá. Intermediários e avançado. Vai pegar o peso. Aí é que está o segredo para vocês. Vocês vão fazer o seguinte, ó. Fazer bem esse giro e eu quero que você Desça o máximo que puder, estique o braço, volte, faça o giro para o lado oposto, fica de pé, posição, mais uma vez agora devagar. Jogou a perna, cruzou, desceu o máximo que pôde, esticou, voltou e vai fazer o movimento. E vem, mais uma vez, desceu, esticou, voltou, girou e para. Vamos para o outro lado, desceu, esticou, virou, voltou e assim você que é intermediário ou avançado, vai sentir muito o teu quadríceps sendo trabalhado, esse é o objetivo, além de trabalhar os glúteos, trabalhar os transversos do abdômen, oblíquo do abdômen lateral, tudo isso você vai trabalhar, além de trabalhar ombro também. Iniciante, todo mundo me pergunta, professor, quantas vezes eu devo fazer? Eu costumo dizer que professor, não tem como adivinhar quantas vezes você vai conseguir fazer. Mas eu posso falar que você pode sim, tendo autorização do seu médico, colocar um cronômetro, um reloginho, um minuto e tenta fazer esses movimentos em um minuto. Se você for intermediário e avançado, de 3 a 5 minutos fazendo esse movimento, você vai ver que vai trabalhar Muito está precisando de uma consultoria para a sua academia, precisando de uma consultoria para fazer o treino em casa, preço baixo, investimento na tua saúde, que é o mais importante. Não adianta você seguir o meu canal, seguir outro canal, seguir outro canal e no final das coisas, das contas, não aprender nada, porque você pega um pouco daqui, um pouco dali e não põe em prática. Então, se você quer ter uma consultoria, um personal trainer para te ajudar a um preço baixo, entre em contato com o meu número do WhatsApp, lá embaixo na descrição, eu vou deixar para você, tá bom? Até nosso próximo encontro!